Amigos do canal Brasil inteiro na TV Mais um vídeo aqui para o canal Estamos nesse momento Na cidade de São Luís Capital do estado do Maranhão E aqui É um evento religioso né, Onde os irmãos Estão se confraternizando Depois de uma reunião abençoada Com o pastor Anderson né. Nesse momento É quinta-feira É dia que é, de, é feita a reunião especial pela família, e você sabe que a família é a célula da sociedade, é, é o, a bússola da sociedade, é a família, e nesse momento acontece um evento na igreja evangélica. Igreja Mundial do Poder de Deus Sob a direção do Pastor Anos e nesse momento os irmãos Após a reunião A palavra abençoada de Deus Estamos se confraternizando Tá E que maravilha E eu não poderia deixar de Registrar esse momento Fazendo aqui esse vídeo Para o canal Brasil inteiro Na TV É o canal que se propôs a é, publicar é, conteúdos, vídeos de fatos relevantes é, do cotidiano dos brasileiros para os brasileiros e para o mundo. Então este é um vídeo é, que a gente está fazendo aqui na, no evento da Igreja Mundial do Poder de Deus, mas na verdade não é a placa da Igreja, é o momento abençoado que é feito é, em prol da família, e a família é a base, a base de Deus, é a base de tudo. Então, mais um vídeo aí para os amigos do canal Brasil inteiro na TV, aqui na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, no bairro Vila Embratel. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos abundantemente. Um forte abraço, obrigado. Queria também pedir que vocês dessem aí o seu like, o seu joinha, se inscrevam no canal para que o canal possa continuar na sua jornada, que é produzindo conteúdos de fato relevantes para o Brasil para os brasileiros e para o mundo. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo...